Poxita, então... Eu acho que eu descobri uma coisa bem interessante. Sabe? Eu meio que cansei de comer papelão e essas coisas não comestíveis. Eu quero algo maior, sabe? Algo que realmente vai mudar a minha vida. Eu quero apertar uns peitões, tá ligado? É... Eu, eu sei, é meio esquisito. Tanto faz. Ah, eu também quero...